dia da árvore 21 de setembro que tem como principal objetivo conscientização sobre a proteção desse precioso bem essa data é diferente de outra parte do mundo, essa data foi escolhida devido ao início da primavera a partir de 23 de setembro no hemisfério sul pelo presidente Humberto Alencar Castelo Branco, sancionou o decreto de lei em 24 de fevereiro de 1975. É, a árvore, gente, é muito importante na vida de todos, ah, principalmente a umidade do, do ar, graças graça, a evapotranspiração, evita erosões, produz oxigênio no processo de fotossíntese, reduz a temperatura, fornece sombra e abrigo para algumas espécies. Então é isso aí, gente. Meu nome é Rogério Solato. Se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.